Zangief, meu nome é Zangief. Por favor, será que não dá para você ficar quieto? E aí, pessoal, aqui é a Paloma. Estou jogando nas ranqueadas. Estou jogando com Zangief enfrentando Ryu. Ryu, só tem Ryu nessas ranqueadas. Ultimamente, eu vou jogar nas ranqueadas. Vem Ryu. O jeito é enfrentar e mostrar que tô bem treinado. Toma, ali. Segura aqui meu pilão. Ah, Rio, Deixa eu te pegar pra você ver. Calma, chega com esse combo infinito. Eita! Meu v ali. Para de defender meu v -trick. Ah! Acabou! Preciso chegar rápido nele e agarrar. Hey. Mas isso é muita brutalidade, não acha? Vou acabar quebrando ele. Round two. Vem dando aqui, eu vou é G... calma. Não deixa eu nem fazer nada. Oi, meu chapa. Olha o pilão de novo. Onde deu? O deu. Ferry me segurou. Como aqui que eu faço o pilão de novo. gente. Você tá demais. A hora que você veio só você quer as ranqueadas pra você é. Calma aí que eu vou te dar um jeito. Ah! Como assim? Vou tomar atitude aqui. <risos> seu golpe eita farofa novo oh, oh. Tá gente eu tenho que calma amigo toma aqui meu oriá de novo farofa Adiós. Olha, meu, fui da meu ventrug, ele segurou. Não, calma, calma, gente. Torçam por mim, não vai ficar assim. Eu vou ter que voltar com tudo, o que não é possível. Vai, ganha só essa. Round one. sua mãozinha. Fica aí nesse canto. Eu tô medo do seu chute não. Pronto, já deu o seu combo. Toma. Porrada pra ver se fica quieto. Vai, solta aí o seu Hadouk. Vai tudo! Não foi! Tem que bater mais um pouco. Pula mais. Ih! Meu Deus, meu, eu dei o meu olhar, não me deu em nada! Vai! O cara já tá sem sangue! Eu nem batei no tudo! Olha aqui! É melhor você ficar quietinho, moço! Eu não quero machucar você! Round two! Point. Bora recuperar meus pontos lá! Dá pra ficar assim? Tá assim! E calar Você para você. Né? Toma Eita oh, Amigo, ficar defendendo aí não né? Sozinho <risos> Só mais um risco para eu ganhar Agora esse é o final. Vou dar tudo de mim de novo. para não ter que perder desse rio. Vou pegar o restante dos meus pontos que ele roubou. Aqui. Cabeçada, chute, oriá. Quilão. Tá doidado. doido. nem pegou meu golpe ali. <risos> Falta um risco. Um risco não, vai. Um, um pilão já, já era, já era. Vou fazer alguma coisa. Ah, ele vai ficar dando Hadouk. Vai, dá Hadouk aí. Eita. Ah, defendeu, né? Não ó oh, meu pilão! Tomar um cafezinho aqui. <risos> ah, já veio você com esse seu combo bonito, né? Pra aparecer. tudo aqui. Ele não tá deixando andando esse pé aí. Ai, dá um do que eu pulei. Eita! Lembrou do xoriu? Segura o meu poder! Oria! Defende mais pouco pra eu dar meu pilão. Pontos recuperados e é isso aí! Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar e se inscrever. E é, e é isso aí. Então até mais. Tchau!